Aí Guerreiros e soldado soldado aqui novamente, <risos> trazendo para vocês mais um Roletando, continuando né, com a nossa série aqui de Roletando nas Caixas DDB é, do mês de 2019. Né? E a caixa de hoje é a Caixa Dia das Bruxas 2015 2. tá? Lembrando que essas caixas, elas estão temporariamente no mercado negro, sazonal, ou seja, a partir da, da, da segunda semana, né, do mês de outubro, essas caixas vão aparecer no mercado negro, vão ficar entre dois a três dias e depois vão sair, e assim sucessivamente. Que caixa vai vir? Isso 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Então, se você quer roletar, se você quer garantir essas caixas DDB, fique atento aqui nas redes sociais do boneco. Tá? Que eu vou estar tá falando aqui pra vocês quando que tá saindo o Mercado Negro e também nas redes sociais do Crossfire Oficial, tá bom? Pra você não perder. Lembrando que essas armas vão ficar só alguns dias no Mercado Negro e vai sair, tá bom? Então se você perder, acabou. Só ano que vem, olha lá. Tá? Então vem que vem. Vem neném. Vem que eu tô boneco também, Da primeira, <risos> da primeira, da primeira, eu ia pensar em falar do Zé, já, já, já veio, tá? Lembrando pra vocês que ZP, rápido, fácil, cada hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição, é do nosso parceiro e querido Zé Louco ZP, tá gente? Ele vende cash pra qualquer tipo de jogo, pro público. Por Crossfire, pro Google Play, pro Free Fire, pro Zula, pro cod, cara, tudo que você quiser lá pra comprar de, de cash o Zé tem, tá? Se casa? Te... É, e através do soldado. Fiquei sabendo que vou participar de sorteio. É todos aqueles que compram ZP com Zé, ou qualquer tipo de cash, todos os final de semana. Participa de um sorteio extra, mano. De que é pessoal? Você compra 9K na mão do Zé. E no final de semana chega a mensagem do celular que você ganhou 30 de, de, de, de sorteio. Já pensou? Então liga lá, confere lá, vai lá no Zé lá e confere lá essa novidade aí para todos os clientes, tá bom? E tô ficando com medo! Tô ficando com medo! para você que tá chegando aí, seja bem-vindo! Soldado, cai de paraquedas aqui! Nunca vi o seu canal, meu parceiro! Seja bem-vindo, meu parceiro, seja bem-vindo! Eu me chama de Soldation, tô brincando, conhecido como o, o Soldado, e faço vídeo de crossfire, de pub, de outros jogos aí que, que a gente gosta, né? E você que já é novo, você, você que já não é mais novo, você que é velho, velho, cascudo aí, cabeludo aí do, do, do canal. Já deixa aquele like, já compartilha com aquele seu amigo. Pra gente ficar boneco. Já foram duas. Do... Essa aqui tá mais punk. Essa aqui tá mais, tá mais suave. A outra já estava mais complicada, né? A outra já estava mais complicada. Vem que vem, vem neném. Vem que eu tô boneco também. Ó, já ganhamos a Búfalo, a kdb 2 Vamos lá. Tô ficando com medo. É boneco DG. De... Ó, 30 caixinhas. Já ganhei. Uh... Peguei duas. Eu nem sei que armas vem nessa caixa, mas eu tô, eu tô perdido. Eu estou, estou perdido. Nossa, já coletei a mais aqui. Não é isso, não? 18. Vamos lá, vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Olha, quase tô ficando com medo. Vai, olha, vai querer, vai vir, hein? Vai vir, né? Soldado, e aonde você arrumou essa... Gente, vou repetir, lembrando que essas caixas com essas armas vão aparecer durante essa semana, tá? Do dia, do dia 20 até o dia 30 aqui no Mercado Negro do Crossfire AL, tá? E elas vão aparecer sazonalmente, ou seja, por dias, né? A caixa vai ficar aí de dois a três dias no, no Mercado Negro. E depois vai sumir e vai aparecer outro. Então fiquem atentos na, aí. Pra você, se você quer roletar, se você quer ganhar né, nessas caixas. Né, quer comprar e roletar, você tem que ficar ligeiro. Porque é só por alguns dias. né E depois vai sumir. Vai vir todas as caixas de DB que já passaram no jogo: 2012, 2013, 2014, 2015. 2016, 2017. Assim sucessivamente. Tá bom? Mas lembrando são sazonais elas não irão ficar no mercado negro então se você quer garantir não peca então, eu já tenho porque porque né eu sou parceiro da de hoje então eu seu parceiro eles me fornecem a caixa para poder roletar e mostrar para você como é que tá a situação né e aqui a gente dá o nosso benedito, né que dá o nosso spoiler para vocês tá bom meus queridos meus queridos vamos lá vem que vem. Ninhinim. meio que eu tô boneco também então, Lado, o que que você acha dessas caixas voltando no mercado negro, cara infelizmente é, é ruim é, é ruim e é bom né ruim para quem para quem já ganhou para quem já roletou é, anteriormente né no passado na, né, na nas edições passadas né na, nos Halloween Gastou bastante pra fechar o kit, pagar aquela arma rara. E agora volta novamente, né? Pra outras pessoas poderem pegar. Isso é ruim pra quem já tem. Pra quem não tem, isso é bom. Porque o cara que ficou faltando uma arma ali pra fechar o kit, vai ter a oportunidade de roletar e fechar o kit. Então por esse lado, por essas pessoas, seria bom. É aquilo, né, gente? No Crossfire, ultimamente, né? Esses últimos anos, tudo que vem tudo que vai volta então a maioria das coisas que estão vindo provavelmente vai voltar daqui a três meses ou ano que vem etc não no crossfire não tá existindo mais esse negócio de raridade se é que você me entende então infelizmente você tem que se contentar contra isso né é uma pena é uma pena se eu não me engano as únicas caixas que não voltam mais para o crossfire é só a da Sakura se eu não me engano e a da Custom Tempestade. Fora isso. Né, e bastante caixa estão voltando. A maioria já voltaram várias vezes. Vários e vários e várias e vários e várias vezes. Né? Mas fazer o que, né? Fazer o quê? Eu ficando com medo. É a Pô, só ganhei as duas, só tem as duas na cara, não é possível. Vem que vem! Vem, neném! que eu tô boneco também. Lá da onde você tá roletando? Gente, eu tô roletando no servidor Guerra na Selva sem canal. Tá bom, meu patinho? Pra você ficar boneco. Ó, roleta mais 20 aqui. E depois eu vou lá pro, pro servidor de crã. Porque o negócio tá apaguei duas e parou. Estacionou aí o, o mercado negro. Não quer saber mais de mim. Não quer, não quer saber de conversa. Vamos lá! Vamos lá! Olha! É, ticket de graça! Ticket de caixa grátis! É! É o ticket! Vem o ticket sumiu! Ticket de caixa! Vem que vem! Vem neném! Cadê o resto da sala DB que o boneco não tem? Se eu não me engano, eu já tenho essas. Eu já tenho essas duas também aí, mas. Né? Fazer o quê? Se é assim. Opa! Uma mais. Olha, deixa eu mudar de servidor. Deixa eu no. no... Deixa eu ver aqui no servidor de crão. Sem canal, meio que vem. Olha. Olha lá bora tô ficando com medo é boneco de dinheiro olha pimba Pertence sem querer. Pertence sem querer. Tô ficando. Ah, quer saber, Urubu? Vou letar tudo no automático aqui. O restante. E seja que. <risos> seja o que for. O que for, que seja. E o que vier. vier. Já estou sem paciência. Vem que vem. Vem, neném. Vem essa caixa que o boneco não tem. Vamos lá. Cadê? Tô ficando, ó. Tô ficando com medo, ó. Tô fixando com medo. Tô boneco de gelo. Cadê? Cadê? Cadê? Vou botar aqui. Pra eu não esquecer. Rapaz, só veio duas armas mesmo, hein? Gente? Rapaz, a outra tava ruim. Essa tá menos ruim do que a outra. <risos> né? para quem não viu, ó. Roletei aqui, ó. O outro roletando antes dessa. Caixa 2012-2013. Tá aqui em cima. Então... Vai lá, para você ver o que aconteceu, que aquela lá foi punk, foi 150 caixas também e porque essas caixas de DDB, eu não sei se é só comigo, então deixa aqui nos comentários, gente vocês ganharam, como é que tá, tá fácil para ganhar, porque aqui para mim, e olha que eu tenho 150 caixas, tá, tá punk, tá o combo, tá comenta aqui, soldado roletei tantas caixas na, na DDB. É, 2015 não ganhei nada Roletei tantas caixas de DB Ganhei uma Roletei tantas caixas de DB Ganhei never Tá bom? Deixa aqui nos comentários Pra mim saber como é que tá essas caixas Porque o negócio parece que tá punk Tá bom? Fiquem todos com Deus um Grande abraço E lembre-se Roletar nas caixas das bruxas Tá o gomo, Tá uma guerra Fui